galera, beleza? Aqui é o René Ricardo. Seja muito bem-vindo ao canal é, Trabalhar em Casa Ganhando e hoje eu tô gravando esse vídeo é, porque eu tô querendo falar um pouquinho mais sobre duas coisas muito legais aí que, é, que eu vivo durante os dias né e eu queria passar um pouquinho pra vocês tá. É, eu ultimamente tá. Eu eu tenho eu tenho trabalhado com o marketing digital desde 2014 tá e eu já vi muita coisa eu já vi muita coisa no dentro do marketing tá? muita coisa mesmo eu já vi grandes gurus eu já vi pessoas entrarem e pessoas saírem mas há uma coisa que, que me chamou muita atenção que algumas pessoas então é, nessa pegada aí desde desde a mesma época que eu né é, uma delas é o é o alex Vargas certo do curso fórmula negócio online e a outra pessoa é o Érico Rocha do fórmula de lançamento né e tem algo que é muito muito coincidente nos dois que ambos cresceram é, começaram pequenos e foram crescendo durante esse tempo, tá? É, eu também algum, é, tive alguns pequenos sucessos, né? E alguns pequenos fracassos, né? É, mas até a, a, a metodologia tanto de um como do outro é, foi muito interessante para mim, principalmente do fórmula negócio online, tá? Por quê? Porque o Fórmula Negócio é um curso que é mais, muito mais acessível do que o Fórmula de Lançamento é, e ele, ele, eu na minha opinião, tá, eu acredito que ele é muito mais completo porque é, o Fórmula de Lançamento ele tem, um, ele, tem né, ele vai ensinar você a lançar tal, o seu produto, porém é, ele não vai te ensinar uma metodologia mais completa. Como por exemplo você montar toda uma estrutura necessária para que você tenha você trabalhe com internet de maneira é, coesa, certo? E por isso que o Fórmula Negócio Online nesse quesito ele é melhor porque ele é muito mais completo, né? ele tem muito mais dinâmica do que o Fórmula de Lançamento. E por que, que eu falo isso? Porque, porque são. São diferenças que há Entre uma fórmula e outra Certo? Porque toda a estrutura que você vai precisar é, de, Digamos assim Começa do ponto A até o ponto B né? E o fórmula negócio Ele vai te dar toda essa dinâmica Por exemplo Como elaborar projetos é, Como comprar um domínio Como fazer blogs Como trabalhar com o Youtube Como trabalhar com Facebook Agora como trabalhar com é, Instagram, como você trabalhar com Facebook, é, uma série de coisas que é, talvez o Fórmula Lançamento não vá te entregar, né? E esse é o ponto vital e a diferença entre um e o outro, né? E falando um pouquinho sobre o Fórmula Negócio Online, é, como que, qual é a dinâmica essencial dele? é te mostrar como você montar uma estrutura tá estrutura isso é o mais importante você tem uma estrutura contínua e você vai fazer é, você vai fazer a sua estrutura contínua tanto para um produto outro produto outro produto ou um nicho é, quantos nichos você quiser tá bom por isso que eu mais que recomendo o fórmula negócio online tá do Alex Vargas, que está aí desde 2014, é um curso completo, né, com toda a dinâmica que você precisa é, para montar um negócio virtual, certo, e ter sucesso com ele, né, Que a parte de ter sucesso também, ela não depende da estrutura, mas sim de você, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Se você quiser saber sobre mais sobre o Fórmula Negócio Online, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, é, logo aqui abaixo, aqui certo? Para você clicar nele e saber mais como você pode adquirir e como funciona a dinâmica do Fórmula Negócio Online. Um grande abraço e até mais!